Portanto, bem-vindos, bem-vindos agora a, esta, a este concerto, concerto comentado. Isto uh, o que quero dizer com isto é que vou-vos tocar uma, uma obra de Beethoven. Hoje falamos muito sobre Beethoven de manhã, já tivemos o exemplo de várias sonatas. Eu vou vos tocar uma sonata de, do Beethoven cujo uh, título é, em português, uh, conhecida por os Ateuses. Não sei se isso vos diz qualquer coisa, mas já vamos falar sobre isso. Uh, porquê Beethoven? Bom, primeiro porque ele é um, um compositor, um dos maiores expoentes, e maiores criadores de, de música de todos os tempos e que merece uh, sempre o nosso estudo e por isso, hoje, especialmente, eh, gostava de vos falar sobre esta sonata, também pela razão que, ano passado, se souberam, eh, festejamos, festejou-se os 250 anos de, do nascimento do Beethoven. Portanto, estamos a fazer as contas para o tempo em que ele nasceu. Infelizmente, no ano passado, os festejos ficaram quase nulos, e pouca coisa se fez, não é não houve manifestações culturais quase nenhumas e, portanto, eu aproveito esta oportunidade para uh, falar sobre, sobre Beethoven e tocar a sua música. Claro que ele merece comemorações todos os anos, não é, em anos especiais. E vamos fazer isso, uh, com certeza, durante este ano com, com bastante uh, força. Eu creio que vai haver muitas, muitas, muitas... vão ouvir muito Beethoven este ano, provavelmente por essa razão. E por que esta sonata que eu escolhi especialmente? Porque ela tem um conteúdo expressivo muito rico e muito audível, eu não iria dizer visível, mas nós não vimos a música, nós ouvimos a música, mas muito que se sente e que se ouve e que o Beethoven consegue expressar com diversos elementos musicais que ele trabalha de uma maneira espantosa e muito expressiva e, de facto, nós entendemos o que estamos a ouvir. Sim, vou lá para o microfone. Muito bem. É importante sabermos que este conteúdo expressivo desta de sonata e de qualquer obra tem que ver com muitos fatores. Há muitas influências no compositor escrever, hein, quando escreve as obras. Não só o seu próprio caráter mas também aquilo que ele sente, que ele quer exprimir, porque a música é uma comunicação, como vocês sabem. E, por isso, há uma mensagem na que, com os sons, consegue-se transmitir uma mensagem. E é isso que o doutor Lund faz muito claramente aqui nesta sonata. Ele escreveu quando tinha 40 anos. Porquê é que eu digo este facto? Porque ele estava, nessa altura, em plena força vital e com toda a sua energia, plena forma de composição. Foi a altura em que ele escreveu também, por exemplo, já a sétima sinfonia. Já tinha escrito todas as outras sinfonias para trás. O quinto concerto para piano, já tinha escrito todos os quatro concertos para trás, mas estavam numa forma de composição absolutamente madurecida. E no começo da sua surdez, como sabem, ele infelizmente morreu completamente surdo, mas nesta altura a surdeza ainda não, não tinha atingido o auge, estava a começar. E ele tinha muita esperança de que ainda pudesse vir a curar-se dessa doença e, portanto, não o estava a perturbar de sobremaneira. Houve um facto muito interessante. Neste ano em que foi escrita esta sonata, que foi 1810, esta data não vos diz nada. Se calhar diz-vos qualquer coisa. Diz, diz. Nascimento de Chopin. Boa. E outra coisa, um facto histórico. Eu não sei se vocês estudaram História na Escola, provavelmente sim. Diz-vos qualquer coisa. De 1810, eu vou relembrar, foi uma data em que Napoleão invadiu a Europa. Esteve exatamente nesse ano em Portugal, e invadiu Portugal. Aliás, hoje eu ouvi no rádio que se Esteja, essa é hoje a comemoração dessa invasão do Napoleão. Eu pensei, meu Deus, como os factos estão todos ligados. O que acontece foi que Napoleão também invadiu a Áustria, exatamente nessa época, e invadiu Viena, a cidade onde Beethoven vivia. Houve, infelizmente, nessa, nessa altura, um facto que agravou imenso começou a agravar a surdez do Beethoven. Rebentou uma granada, exatamente na casa vizinha dele, em Viena. E aquele barulho, aquela explosão, quando como ele já estava doente, já tinha esses efeitos, a partir daí, esse foi o fim da, da possibilidade de cura. Ele nunca mais conseguiu, começou a piorar. Portanto hum, Aliás, portanto, este facto está ligado à sonata, mas um outro facto, também uh, muito importante, está ligado a, a esta, à, produção desta, à criação desta obra, foi que, naquela altura, Beethoven era apoiado financeiramente por um senhor amigo dele, muito rico, que era o arquiduque Rodolfo, da Áustria, que eram cenas do Beethoven. Ele tinha imensas dificuldades financeiras toda a vida teve e naquela época o senhor apoiava -o, e ele conseguia trabalhar e escrever etc. O que, é que acontece com esta invasão do Napoleão? O arquiduque fugiu de Viena, saiu e o Beethoven ficou desprotegido. Também não só do amigo, porque eram de facto amigos, mas financeiramente foi uma catástrofe. Então, o Beethoven dedicou esta sonata a este arquiduque, por isso, quando vocês virem nas edições dedicada ao arquiduque Rodolfo, de facto, ele talvez como um sinal, um sinal de gratidão ao mesmo tempo, porque o senhor estava a ajudá-lo, mas também porque ele estava na esperança de que ele regressasse um dia para poder continuar, portanto, dedicou-lhe a sonata. Agora, o conteúdo expressivo desta sonata, e tudo o que lá está dentro, não tem muito a ver com o arquiduque. Tem muito mais a ver com uma grande paixão do Beethoven. Não sei se já ouviram falar, ele ouvi, teve muitas paixões na sua vida, mas essa foi especialmente importante, que era Teresa Brunswick, que era uma, uma senhora nobre por quem ele se apaixonou, que tinha sido aluna dele também, em tempos, e iam casar. Simplesmente, a família da menina não deixou, porque Beethoven não era nobre e aquilo causava grandes perturbações sociais e o Beethoven teve uma, um grande, grande desgosto. Portanto, o que se pensa foi que, nesta época em que isto tudo aconteceu, este conteúdo expressivo desta sonata estava ele mais a pensar nessa grande paixão do que propriamente no arquiduque e, hum, e, por isso, vocês vão compreender quando eu quando eu tocar a sonata este facto. Eu vou-vos dar alguns exemplos eh, que, que são muito característicos, muito lógicos e muito claros de, de, de tudo aquilo que eu estou a dizer. E, entre outras coisas, já hoje de manhã falámos um pouco dos títulos das sonatas. Houve uma sonata que foi a Pastoral. Cujo título não é original de Beethoven. Beethoven não deu títulos às sonatas. Muitas obras, algumas sonatas, uma é conhecida como A Passionata, é? como outros, vocês que sabem com certeza. Além da Pastoral, tem outra que vocês conhecem de certeza. Sabem-me dizer qual é? o luar? A Patética. A Patética, muito bem, Patética. Todos estes títulos, ao luar. Não é? Também uma ou outra, não é? todos estes títulos Beethoven não deu. Isto foram títulos dados posteriormente pelos editores. E porque estes títulos? Bom, porque a própria música sugeria estas sensações, estas emoções, e portanto deram. Mas o Beethoven não pôs. Esta, esta sonata também não tem título especial, mas o que tem é uma coisa muito interessante e muito inovadora. Beethoven foi. Muito inovador para o seu tempo. Fez coisas que ninguém fazia. Ele foi aluno, não há muito tempo, de Haydn. Não sei se vocês sabiam isso, foi aluno um de Haydn, mas não se deu muito bem com a escola do Haydn, porque o Haydn era um músico muito escolástico, muito clássico, e o Beethoven achava que aquelas, aquelas normas não lhe serviam, de maneira que não não ficou. mas ficou com muita admiração pelo, por Haydn e pela sua música, mas como professor não se entenderam muito bem. Um, e então, uh, isto eu digo por causa dos, dos títulos e das suas uh, inovações. Esta sonata tem esta inovação especial, que cada andamento tem de facto um título dado pelo Beethoven. Ou seja, o primeiro movimento, primeiro andamento, divide-se em duas partes. Uma parte mais lenta e uma parte alegre. Uh, por cima desta parte lenta da introdução, Beethoven escreveu uma palavra em alemão, que em alemão é muito expressiva, porque se, tem três sílabas que, se, que têm uma cadência musical, que é Lebevon, a Le adeus, é um adeus com uma, uma esperança de... A, até à vista, não é? até à vista, uma despedida, digamos. Sobre estas três Síladas. o Beethoven fez esta melodia, super simples, três sons, e com estes três sons ele constrói todo o primeiro andamento. Me Se nós dizemos adeus ou adeuses, não conseguimos mais chegar porque a cadência rítmica da própria língua não ajuda. Não é? A linguagem falada, articulada, é? na poesia, por exemplo, no teatro, está completamente ligada à musicalidade não é? aos sons. Aos sons, e há cadências de fala, e de música, estão muito interligadas. É? Por isso, música e teatro e poesia, como o acompanhamento para canções, por exemplo, a música está ligada à letra, não é? tem que condizer com ela, não podem ser dois mundos diferentes, etc. Portanto, estes títulos são originais de Beethoven e é uma grande inovação. Outra grande inovação são as harmonias do Beethoven, que até aí ninguém usava. Eu vou-vos tocar já um exemplo destas harmonias, logo na entrada, logo na, na parte lenta. Ele harmoniza estes três primeiros sons, primeiro desta maneira, assim. esperado, porque é uma harmonização que não conduz a nada. Passado um tempo, novamente ele harmoniza desta maneira. Também ninguém espera. O que é que se esperaria se fosse normal? Se calhar assim, E depois as interrogações, a fala, logo no início, pergunta porque esta ausência, porque este esta partida. Hum. Pergunta com os intervalos vocês vão durante toda a sonata, a importância dos intervalos uh, na expressão musical, né? a distância entre os sons. Outra coisa e muito inovadora no Beethoven é o ritmo. O ritmo do Beethoven. E também as, os contrastes sonoros, não é? que todos conhecem. Um, é muito interessante ver também o que ele faz no primeiro uh, movimento, cru, e agora será mais rápido, o alegro. Ouvimos na mesma estes sons. Mas desta maneira. E depois a esquerda começa com um ritmo de cavalo, de trote. Como se fosse o coche que leva a amada para longe e sempre. Todo o primeiro andamento é... Este... Vocês vão ouvir este motor rítmico, muito, muito constante no o, o segundo andamento... Portanto, agora já estamos no meio da sonata. É muito melancólico e tem um título que é Abwesenheit. A outra palavra expressiva em alemão mas em português também. Quer dizer... A ausência é a saudade, é a melancolia da, da, da ausência, da, da partida de alguém que não está e que gostaríamos que estivesse. Então está cheio de interrogações também e de harmonias não resolvidas. Por exemplo, ele começa... de todo este soldosismo há o reencontro. a volta, a vinda do que estávamos à espera da pessoa amada, uma grande festa, uma, uma canção cheia de alegria, um, uma dança ao mesmo tempo, um ritmo balançado, cheio, cheio de luz, de dar livre como se estivéssemos na natureza a dançar. muita energia, mas uma energia, uma vitalidade muito positiva. Muito. Vocês vão sentir isso também na intensidade sonora. Só dois sítios existem nesta sonata que o Handel escreveu fortíssimo. Só dois sítios e que são sítios harmónicos. Que são da tonalidade de mi bemol maior, que é a tonalidade da sonata. De esta parte é muito vibrante, tanto toda a energia. Eu gostava que, quando ouvissem agora a sonata, se já a conheciam, tentassem. Depois, gostava que me dissessem no fim de se estas explicações ajudaram de alguma maneira a entender o que o Beethoven nos quis deixar como como legado nesta, nesta sonata. Agora vou tocar a sonata inteira. Quando fazemos uma gravação, por exemplo, estamos, temos a possibilidade de repetir coisas, passagens que não ficam, que não ficamos muito contentes e podemos fazer. Quando tocamos diretamente para, para, para público, para outros ouvintes, é muito natural, porque como não somos máquinas, <risos> que haja uma ou outra falha e isso não nos deve desconcentrar. É. Isto é naturalíssimo e não não nos deve também perturbar, isto é também um, um exercício. E devemos aceitar isso como humano, é possível, não é? O, o conteúdo e a qualidade é que, de facto, interessam, não é? E, agora, máquinas não somos, felizmente. E, portanto, às vezes acontece, não é? O que é que não nos desconcentramos e passarmos no ar. não há problema, não é isto é assim. Tenho ouvido, de facto, em grandes concertos de grandes artistas, um, que às vezes acontecem, porque por mas não, não tem, não, não não tem importância, não é. Pronto. olha, muito obrigada pela vossa presença. Isto foi ótimo.